Em ter certeza que nós, as constituintes desta Casa, lutaremos, batalharemos para introduzir os itens que a luta das mulheres fez chegar a esta Casa, a Constituição, nas várias comissões, nos vários itens. Saberemos honrar a luta de vocês.